E aí clã aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Inmost, jogo de plataforma e puzzle para PC, Nintendo Switch e iOS. Hoje a gente vai continuar a gameplay, vamos jogar uns 20 a 30 minutinhos e vamos ver se funciona este vídeo desta vez. A gente está com uma certa dificuldade de gravar, como eu já mencionei, né? na aba da comunidade. Né? Vamos lá. Muito bem, no último vídeo a gente entrou na caverna, onde encontramos uma aranha gigante. E, a gente já tinha entrado aqui, né? resolvido aqui o puzzle, pegamos uma peça, tipo uma, uma válvula, é, tipo uma válvula, para encaixar ali e tirar a pressão daquele duto ali de cima. Agora a gente vai ali, pegar o bagulho. Se eu não tiver muito animado, me desculpe. Eu acabei gravando esse vídeo dezenas de vezes já. <risos> então a gente jogou já essa parte muitas e muitas vezes. Mas o jogo em si é bom. Problemas técnicos nossos. Beleza. Pegamos aqui mais uma página. As páginas estão pistas do que está acontecendo. Tem a raposinha de luz. Tá meio cabreira conosco. O personagem, apesar de ser feito de tão poucos pixels, pixels ele é bem expressivo. Aqui ó, a gente tem uma parede quebrada, é bastante importante dar uma olhada aos, aos arredores. Encontrar o um máximo de fragmentos, depois trocar com aquele NPC esquisital. Vru, vru, vru. Beleza. A raposinha tem algo ali Que não deve estar tá bom Claro que a gente vai fazer a burrice que vir aqui Não tem nada, não dá pra quebrar Então vamos pro outro lado Cheio de teias, vai dar super certo Aí, aquele menininho que a gente jogou nos espetos Ele ainda está vivo Cadê ele é medonho! Oh, quase! Só para escapar dele com tranquilidade A raposinha atrai a atenção dele Agora, oh. Perfeito. <risos> Macetão mesmo. Bom. Vamos voltar aqui com a menininha. Ua. Agora a gente se livrou dele. Com certeza não vai ter volta. né Muito bem, o jogo acontece em vários tempos diferentes, né? A gente tem este plano aí do cavaleiro e da menininha e do personagem nosso mais velho. É tipo, é muito claro que é o nosso personagem mais velho. Agora, quem é esse cavaleiro e quem é a menininha, a gente não sabe. Eu vou tomar um papão na cara. O personagem não morre quase. Mesmo que a gente se der mal.. Se dê mal a, gente, a gente se deu mal ali. Não tem problema. A gente renasce num espaço muito próximo. Só sei que tem que derrotar todos os inimigos. O bagulho não vai. Não, não, não requer muita habilidade Tomamos ah, um certo dano, não tem problema Vou spamar sem dó. Algo que eu esperava desse jogo era um pouco mais. sei lá, eu achei que era um Metroidvania. Tinha uma cara, né? Pelo trailer. Mas é bom é bom. Bossa, será? Não deixa de ser porque a gente trabalha para esse cara. Ó, a gente vai derrotando aquelas almas, né? E aí oferece depois os fragmentos para ele. Muito bem. Hein? no trailer tinha uns olhos de luz por algum motivo não tem os olhos de luz Ó <risos> Agora eu não sei se a gente dá os fragmentos para ele, ele concatena e dá o resultado, ou ele, tipo só dá um um troco assim pra gente. Muito bem. Tá aí a flor roubada no último episódio não está jogando só vendo só assistindo bem. Ele tenta juntar todos aqueles fragmentos para tocar essa, nesta flor. É isso que acontece? Mas não deu muito certo. Talvez a gente precise pegar mais fragmentos. Beleza. a com a menininha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. A gente meio que está brincando de esconde-esconde com o um coelhinho. Você tem que um encontrar o coelhinho pela casa. Tá aí a mãe fazendo alguma coisa. A flor ali tá morta de tanto regar. Achei! Pronto não, aí vou eu. tudo bem. Vou procurar a gente já sabe exatamente onde está, né? Porque. Não mencione aí, a gente já jogou. <risos> a gente já refez a gameplay algumas vezes. Hum, muito bem. O coelhinho está ali em cima. Tem um duto aqui. Esses dutos são muito sinistros, cheio de ter de aranha. A menininha destemida. Aí está você pequenino, agora eu vou me esconder. Aham, você me achou muito rápido. Você trapaceou, não foi mexer <risos> também. Tomei um susto com o barulho do piano. Eu não fechei meus olhos há um tempo. Ah. Aí ela é coisa de criança, né? Eu tentei, mas meus olhos são botões. Vamos brincar de novo. Pronto ou não, aí vou eu. Aqui a gente vai pegar o coelhinho que está... Talvez não soltam, mas como eu puxo a escada, muito bem. A gente empurrou a cadeira aqui para essa sala. A gente tem uma escadinha. A gente vai lá embaixo pegar o guarda-chuva. Não estava ali antes, mas agora a gente vai. Vamos fechar isso aqui, né? Manter a ordem na casa. Guarda-chuva, você pode encaixar coisas com capa. Sim. Perfeito. A gente já vai deixar numa posição para dar uma aceleradinha. Só aceitem que eu estou colocando a cadeira ali Por um motivo aleatório, talvez É uma casa meio esquisita, a mãe trata a gente muito mal Oh, é tão assustador aqui é com a luz ligada é melhor. Tem um negócio balangando ali, ó. Isso é um gato. Como você chegou aqui? Você me trouxe aqui, não se lembra? Eu não posso andar, sabe? Minhas pernas estão quebradas e sangrando. Os ossos estão para fora. Minha vida é só dor e agonia. Estou brincando. Olha que brincadeira saudável. Sou um brinquedo. Brinquedos não andam por aí. Você é estranho. O que acha que tem atrás da porta? Ouvi ruídos estranhos no sótão ontem à noite. Eu ouvi gritos. Elas estão trancadas lá. Quem? As crianças são sequestradas. É Precisamos soltá-las. Com desalmado você tem que ser para manter crianças pequenas, não santo. Eles deixam você em um quarto vazio com papel de parede rasgado. Isso é uma evolução. Você deveria se orgulhar. É culpa dele. Ele é mal. Eu ouvi chorando outra vez essa noite. Ele a trata mal. Ela é obriga a fazer essas coisas horríveis. É por isso que ela sempre está chorando. O coração dele é negro. Nós salvaremos as crianças. Então ela saberá poder escapar também. Pode estar trancado. Precisamos da chave. Geralmente as chaves ficam no pote de doce. Por isso que eu a cadeira. Então você pode pegar alguns quando achar a chave. Ou mesmo se não achar. Principalmente se não achar. Ela está fazendo biscoitos. Gosto mais dele do que dos doces. Muito bem. Então a gente vai vendo a trama se desenhar. Talvez a gente seja uma criança sequestrada. Talvez a moça que trata mal a gente tenha algum trauma. Mas definitivamente o nosso personagem já não estava tá tendo bem. O coelho que ela mesma falando está meio psicódico, falando um negócio meio pesado. parece Os biscoitos estão na prateleira em cima. Que desonesto e cruel da parte dela. Pega a cadeira no corredor, já pegamos. Agora é só um... Vai dar tudo certo, hein? o móvel já começou a tremer É, é oficial, a mãe nossa não dá a mínima né? A gente é tudo machucado, chovendo destruída coisa a cozinha é, Meio zoado isso aí, hein? de volta ao nosso amiguinho que tem estas visões tão belas do mundo. Aqui ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá onde saiu o bicho. E ó o que temos aqui uma passagem secreta, mais uma folha e mais uma escada, um desenho de um gatinho. Mais um fragmento, 22 fragmentos. É importante juntar os fragmentos para entender melhor a história. Vou entregar para aquele NPC esquisitão. Muito bem, de volta a esta parte. Eu achei que tinha alguma passagem ali Tem uma passagem aqui Aqui mais um fragmento Olha o menininho que a gente sempre esbarra Tá saindo umas poeiras dele Pedrinho pra usar pra caneta o menininho desapareceu. Sinistro demais. Mais dois fragmentos. Boa só tenho lá pegar mais uma página. Um cartão. Mas o bonequinho ele cai muito pesado, né? Espatifo. Apesar de a gente ter uma faca, a gente não consegue atacar os inimigos. Triste. Aqui ó, deu errado, mas talvez a gente tenha se livrado do inimigo, é, deu muito errado. Olha, encontrei um, uma passagem secreta com mais um fragmento, são muitas passagens secretas, tem que explorar bem. Ali é um save que a gente não alcança Mais um fragmento, quase 10 fragmentos só nesse vídeo hum. Ó, temos de hein? Isso aqui é uma pedra que posso quebrar Fica de olho no cenário, hein? Tem muitas pedras e muito mato alto que pode ser cortado e quebrado para pegar mais e mais fragmentos. Uma raposinha está ali, ó. Aqui a gente precisa de algo para usar isso aí. A gente não tem no momento. Aqui é algo meio estranho morreu. Talvez o lobo que o homem mencionou. Tem um cara aqui encolhido. Coração negro, hehehe. <risos> Sim, ele se torna negro quando é tocado pela dor. O seu não está tão negro, ainda, isso, ainda, isso mudará. A dor mina a sua força, mas pode te dar ainda mais dela. Cabe a você decidir o que fazer. É tão ruim assim que esteja negro, que? Você pode parar de se importar com os outros. Isso abre muitas portas, sabe? Você vai saber logo, de qualquer forma. A bruxa tomará o que você tem de mais precioso. Hehehe. <risos> A propósito, pode levar meu coração, não preciso mais dele. Agora vá, volte para aquele idiota, deixe-o consertar o seu elevador estúpido. <risos> Rapaz, coitado velho. Oh. Ó! Agora com este item, este fragmento de coração, sei lá, é um coração mesmo. A gente consegue abrir estas... essas portas. Essas aranhas meio agressivo, hein? Olha o baita aranhão ali, ó. A gente usar o negro aqui pra be essa pilastra. Tá verde. abrir aqui soltamos isso aí no mundo hein um troco de uma tá ganhando de carta né? vamos voltar lá pro veinho olha só que legal agora a gente pode cortar essas cordas uma página. E eu não vou, hoje a gente não vai jogar muito mais, muito além dessa parte das cavernas que a gente fez, porque eu não queria repetir a animação do cavaleiro e da menininha no mesmo vídeo. Salvou, dá aquela limpada na tristeza. Vou falar com o velho. Ah, você voltou e me trouxe a teia. O que fez com os lobos? Bem, isso pode esperar. Bom, eu acho que eu acho que aquele lobo lá já era. Vem ajuda, a gente. Tudo pronto? Ótimo. Aqui vamos nós. ele fala conte-me o que viu lá só para curiosidade dá para pular aqui e encontrar um fragmento e não tem problema porque você pode chamar o elevador de volta certo? engraçado do senhorzinho ficando sinistro a gente vai descer por aqui para pegar uma caixa mais um fragmento aqui tem uma porta que a gente não consegue abrir aqui também não tem fragmento nenhum aqui tem um balzão tem que ir explorando bem para conseguir todos os fragmentos a gente ainda não conseguiu aqui é uma porta fechada muito bem Ua. é uma baita queda coragem Manolo, vamos lá Oh. Entramos no castelo. Agora a gente volta para a parte da menina. Então você entra no carro e dirige até o trabalho. Mas eu não sei dirigir e não posso trabalhar. Te ensino, papá. A gente não vai mexer com isso, a gente vai encerrar gameplay por aqui. E vamos encerrar gameplay por aqui. Senão vai ficar muito longo. E não fica bom ficar muito longo. Bom, se vocês gostaram de mais um episódio de Inmost, deixa o like, se inscreva no canal, dá uma olhada em nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania e recomendações, deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, e fica assim. Até o próximo vídeo. Firminidade.